Nossa, eu queria tanto ter um canal no YouTube, ia ser é tão legal. O que que esse negócio é do YouTube? Só quero saber de malhar, pô. Aí, caralho, só porque eu sou a igreja, eu tenho que saber o que é YouTube, gente. Pô, gente, eu tenho um canal no YouTube, não sei se você sabe. Hum! Hum! Hum! Droga. Uhul, se inscreve, mano. mano. Uhul, O que, que é, se Uhul. Ah, é se inscrever? Ah, eu amo se inscrever.